O espírito da luz se fez espírito de porco que tem sangue de barata, carbono no seu corpo. O espírito da luz agora tem dois pés de bode e é nada risada com corpo de enxofre. O O espírito da luz agora tem dois pés de bode Crocodilo, lágrima, com corpo de enxofre O espírito da luz se fez espírito de porco No ventre da macaca, carbono no seu corpo O espírito da luz agora Chofre está presente